Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo aqui, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Aqui nós temos um esquilo, e esse esquilo adora coletar bolotas. Na verdade, todos os dias ele coleta exatamente três bolotas. Porque ele gosta de fazer isso. Aí vem aqui uma pergunta que eu quero fazer para você. Sabendo que ele coleta três bolotas por dia, quantas bolotas ele vai ter coletado ao total ao final de cinco dias? Uma forma de pensar sobre isso é saber que todos os dias ele coleta um grupo de três bolotas. Então, por exemplo, no primeiro dia, no dia 1, um, ele coletou um grupo de três bolotas. Da mesma forma, no segundo dia, ou seja, no dia 2, ele também vai coletar um grupo de três bolotas. No dia 3, ou seja, no terceiro dia, ele também vai coletar um grupo de três bolotas. No quarto dia, ele também vai coletar um grupo de três bolotas. E, por último, no quinto dia, no dia 5, ele também vai coletar um grupo de três bolotas. Bem, se você está curioso ou curiosa para saber o total de bolotas que esse esquilo coletou ao final desses cinco dias, basta vir aqui e contar cada uma dessas bolotas. Ou você também pode pensar de uma outra forma. Aqui, nesse caso, ele sempre coleta a mesma quantidade de bolotas. Sendo assim, nós temos cinco grupos de quantidades iguais. Nós temos, então, cinco grupos de três bolotas. Então, nós temos um total aqui de 5, 3. Mas como assim? Bem, nós podemos pensar nisso aqui como se fosse 3 somados e 5 vezes. Então, nós temos aqui 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode realizar essa soma partindo de uma ideia de contagem. Inicialmente, a gente tem aqui 3, aí a gente soma com esse 3 aqui, a gente vai ter 6. Aí soma esse 6 aqui com esse 3, aí a gente vai ter 9. Aí soma com esse 3 aqui, a gente vai ter 12. E aí soma com esse 3 aqui, e aí a gente vai ter 15. A gente somou 3 com 3, depois com esse 3 aqui, depois com esse outro 3 e, por último, com esse 3 aqui. Essa é uma forma interessante de a gente chegar ao valor total de bolotas que esse esquilo terá coletado ao final desses 5 dias, que, nesse caso, são 15 bolotas. Uma coisa interessante aqui é que a gente está começando a usar uma das ideias mais importantes da matemática, que é a ideia da multiplicação. O que nós estamos fazendo aqui é uma multiplicação. A ideia da multiplicação é exatamente essa que eu mostrei aqui para você. Essa ideia é que nós temos múltiplos de números iguais. E uma forma de abordar tudo isso aqui que a gente fez, incluindo essa ideia de 5, 3, é a gente colocar isso aqui da seguinte forma. A gente coloca aqui o 5, afinal de contas temos 5 grupos. Aí colocamos o símbolo da multiplicação e aí depois colocamos aqui o 3, já que em cada grupo nós temos 3 bolotas. Então, 5 vezes 3 é igual a 5 grupos de 3, que conforme você viu aqui, é igual a 15. Bem, existem diversas atividades aqui na Khan Academy que você pode praticar bastante essa ideia da multiplicação. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!